Bom, agora iniciando formalmente, muito boa noite, todas e todos, estamos aqui reunidos e reunidos essa noite para realização da Banca de Defesa da Dissertação Mineração e Territorialidades Indígenas, Pandemia e Contradição Estatal, aqui no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário, da UFG. É, trabalho esse de autoria da discente Joana Gabriela Diniz, Sebastião, e que contará a composição da banca sob minha presidência com a professora Rosa Sebastiana Coman da Universidade Federal da Grande Dourados, e professor André Felipe Soares de Arruda. É, agradeço muito a presença aqui na sala, estamos com a sala cheia, quase duas dezenas de pessoas. É uma grande saudação para familiares, amigos, estudantes pesquisadores e pesquisadoras em geral. É, formalmente, então, nós vamos abrir os trabalhos dessa noite, gostaria de só franquear a palavra, Rosa, muito boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, <risos> obrigada. Muito bom contar com a sua presença aqui e com a sua avaliação do trabalho. De igual maneira, professor André, muito obrigado pela presença, muito bem-vindo. Obrigado, professor Manuel. Obrigado, Joana. Cumprimentar a professora Rosa e a todos e todas aqui. Agradecer demais pelo convite. Bom, então, desde já, passo a palavra à discente Joana Gabriela Diniz Sebastião para fazer a sua a apresentação da pesquisa. Tenho um tempo regulamentar e, pelo que eu tinha combinado com ela, acho que nós teremos uma, uma apresentação breve para a gente privilegiar, privilegiar aqui na da nossa sessão, o um espaço de diálogo com, com a banca. Tá com a palavra a Adicente. Olá, me ouvem bem? Olá, boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença dos membros da banca, a professora Rosa, felicidade revê-la, que virtualmente, do mesmo forma o professor André, é, gostaria muito de agradecer pela disponibilidade, do tempo e da dedicação dos senhores para a avaliação dessa dissertação que foi sob orientação é, do professor Manuel, que aqui está presidindo esta banca. E antes, de, é, antes mesmo de entrar na defesa da dissertação, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto da onde partiu essa essa pesquisa. Né? Eu ingressei neste programa com o intuito de discutir sobre a função social da terra, mas com base na concepção do quilombo calunga, e como essa concepção, ela, é, ela se difere da função social da propriedade descrita na Constituição Federal de 88. Então, como eu gostaria de trazer como a concepção do quilombo calunga, ela se aproximaria mais do que a gente poderia chamar de uma relação de respeito e amor com a natureza. Então, logo na primeira reunião que eu tive com meu orientador, eu expliquei um pouco melhor a ideia desse meu projeto, eu lembro que ele fez algumas observações, fez algumas perguntas, e em seguida ele fez um convite para que eu é, trabalhasse com os povos indígenas, que por um lado atenderia é, atenderia uma demanda do programa, e que, na essência, poderia trazer essa mesma proposta de tratar como o Estado, a partir da Constituição, trata a terra de uma forma diferente, comparada não só ao quilombo é, Calunda, mas também a aos territórios indígenas. E, como cada um, em sua própria forma de lidar com a terra, eles confluem no mesmo rumo de... Uh, de, de se atentarem ao que a natureza diz, então eu prontamente eu aceitei mudar o rumo do meu projeto, primeiro por ser um campo da, das questões agrárias que eu tinha um pouco, pouco conhecimento, vendo uma família que estuda bastante, que trabalha com as questões agrárias, e os povos indígenas eu pouco tinha essa a proximidade, eu pouco escutava, então eu achei que essa seria uma boa, uma ótima oportunidade para que eu pudesse ampliar o meu, é, a, meu campo de visão com relação às questões agrárias no Brasil. E eu continuaria, né, a discutir o Estado enquanto instrumento de manobra para o capital e de exploração da natureza. O início dessa pesquisa, ela também parte de um contexto do início da pandemia, né, um período em que a gente não tinha noção do que estava acontecendo. A pandemia, a meu ver, ela teve um caráter não só de perceber o que estava sendo feito da natureza, já que os cientistas depois demonstraram que a Covid-19 veio justamente desse desequilíbrio ambiental, mas também era, a pandemia também foi um momento de zelar por si, zelar por aqueles que estavam ao nosso lado, ou até mesmo de distância, a quilômetros de distância, ou seja, era um momento de auto-percepção de si próprio, e como também uma auto-percepção de, enquanto pertencente a esse todo, que é a natureza. Então, é, também foi um período muito complicado, para a gente estava iniciando a formação acadêmica enquanto pesquisadores e pesquisadoras, é, o acesso era estava um pouco limitado, a gente não podia ir a campo. A, a minha turma, ela infelizmente, a gente não conseguiu ter aulas presenciais, é, a maioria das reuniões com o meu orientador foram é, nesta plataforma do, do Google Meet, é, então, é, o que acabava é, dificultando um pouco essa, o, o acesso a algumas informações. E a medicina durante esse tempo também não tinha compreensão total do que seria esse novo coronavírus, Muitas informações que circulavam no país estavam sendo manipuladas pelo governo anterior, então a informação, ela se tornou uma desinformação. O número de, de, de mortes diárias eram assustadoras, portanto, a pandemia, ela teve o um início, digo início porque ainda estamos em pandemia, ela teve o um início de caos e de total, total insegurança. Então, na, nas próximas, na, em seguidas reuniões com o professor Manuel, a gente passou a conversar como essa situação de insegurança, ela parecia, a partir de notícias, estar triplamente pior para as populações indígenas que tinham seus territórios é, dentro de um perímetro que, é, que tinham recursos minerais, é, que era de interesse do setor financeiro do do capitalismo mundial. E é diante desse contexto que eu produzi essa pesquisa, a natureza emanando um, um, um estado de alerta através da pandemia, povos indígenas ameaçados pelo avanço do capitalismo em seus territórios e aprofundado pelo novo coronavírus, e o Estado neoliberal, em sua contradição, se dispõe a colaborar em manter a mineração e continuar a invisibilizar e perseguir a, as vidas dos povos indígenas. Então, a partir disso, eu intitulei a minha pesquisa como Mineração e Territorialidades Indígenas, Pandemia e Contradição Estatal. O método de, o método de abordagem que aqui eu utilizei foi o do materialismo histórico e da dialética, e o método de procedimento foi o levantamento bibliográfico, foi a partir também de pesquisas com documentários, audiovisual, e de dados levantados também junto à Agência Nacional de Mineração e do Ministério de Minas e Energias. No primeiro capítulo, agora entrando um pouco mais é, na, na dissertação em si, no primeiro capítulo, Mineração na América Latina, da colonização até o neoliberalismo, eu me propus a trazer como a mineração foi se desenvolvendo aqui na América Latina. Desde a sua tecnologia de extração, como ela foi se desenvolvendo, os motivos pelos quais a, as colônias necessitavam dessa mineração, a importância para o início e o desenvolvimento do capitalismo, e os motivos pelos quais é, estão sendo reproduzidos no neoliberalismo. Então, neste capítulo, o meu objetivo foi demonstrar que, apesar das mudanças dos sistemas econômicos, das formas de Estado, das instituições, das ferramentas de dominação dos territórios, eu quis trazer que o fator exploração da terra, fatores, a exploração de homens e mulheres, ela se perpetuou desde o primeiro dia da, da colonização até esse estado de capitalismo dependente. Já no segundo capítulo, uh, Pandemia, a essencialidade da Mineração e Dentrimento da Vida, nele eu transmiti que nem ao menos foi posto na balança o que seria mais importante a ser preservado. Seria as vidas ou teria que se preservar a atividade de mineração. E isso eu trago porque quando, em decreto, a mineração ela foi colocada como atividade essencial. E, assim, para mim, não poderia ser mais direto e enfático de qual era o objetivo a ser alcançado diante desse caos, diante dessas incertezas provocadas pela pandemia. E a certeza, né, é a partir do Estado a partir do capitalismo, a certeza era que a continuidade da exploração dos minérios, essa era a certeza, ainda que isso custasse as vidas, as vidas de indígenas diretamente ou indiretamente afetados pela, pela mineração. E eu vejo, assim, que nem mesmo a lição que a pandemia colocava para a população mundial do que estava sendo feito, eh, estava sendo feito da natureza, pela falha metabólica provocada pelo, pelo capitalismo, foi o suficiente para cessar a destruição da natureza. Por isso que, neste capítulo, eu fiz questão de pontuar o que seria o capitalismo financeiro, o que seria essa mineração industrial e qual a verdadeira importância para a população, seja em escala local, regional, nacional ou mundial, qual é o sentido de colocar em risco o bem-viver, e mais precisamente com relação aos povos indígenas. E me encaminhando para o terceiro capítulo, a minha proposta foi de, de provocar o porquê o Estado se apresenta como uma figura contraditória, considerando que eu parto, a minha pesquisa parte do direito, mais precisamente do direito agrário, então eu quis demonstrar essa figura contraditória por se colocar como a única... Eh, como única proprietária dos recursos minerais, e também tem a sua exclusividade de destinar a exploração é, por algumas empresas. E como o retorno da exploração desses recursos é, é nada, é nada comparado à ao, ao, quantidade de, de lucro de capital que, é gerado a partir dessa dessa dessa exploração dessa extração de minérios. Quando ao mesmo tempo seria da união a competência para resguardar a, a, a, as vidas dos povos indígenas que está diante desse que foram colocados diante desse conflito e também não protegem nem demarcam os seus territórios. Então, eu conto, é, neste terceiro capítulo, qual o sentido do Estado e o direito para o capitalismo. É, e eu faço isso através do levantamento de como a mineração vem sendo tratada pelas legislações e pela constitu, pelas constituições brasileiras, e o mesmo Estado e o direito são utilizados para mover, para mover territórios indígenas conforme o que está sendo ditado pelo mercado capitalista, o que finalmente, para mim, é, é o que fundamenta a contradição estatal. Portanto, o resultado que cheguei nesta pesquisa, que a pandemia, por mais que fosse uma ameaça para a, as vidas humanas, não foi o suficiente para poder valorizar o fluxo vital da natureza. E a natureza, sim, eu não me limito somente à fauna e à flora, mas também todo esse complexo de vidas que os, que os humanos também estão inseridos nisso que eu estou chamando de natureza. Tanto não foi suficiente que o capitalismo não cessou por um minuto, e com a ajuda do Estado e do direito, perseguindo um, um fim lucrativo. Então, ainda que utilizando de... É, ainda que... Essas, essas mineradoras, esse setor financeiro, esse, o Estado é, se utilizasse de argumentos de que estava acontecendo uma crise, é, uma crise social, uma crise econômica, mas o mais afetado dentro desse período da pandemia não foram os grupos financeiros, já que eles triplicaram o seu capital, mas sim as populações indígenas e suas territorialidades que foram perseguidos pela cegueira do capitalismo e pela individualidade egoica. E aqui eu finalizo a minha apresentação, me coloco à disposição para, é, para eventuais críticas, complementações, enfim. Fico à disposição, muito obrigada, e eu passo a palavra para o meu orientador, professor Manuel. Muito obrigado, é, obrigado pelo, pela observância do tempo, é, e de imediato passo a palavra para a professora Rosa Sebastiana Coman, que vai iniciar sua arguição. Eu não vejo... Ah, pronto, acho que a professora Rosa tinha caído logo aqui, uns segundinhos atrás, mas creio que conseguiu restabelecer ali o seu acesso. Tudo bem, professora? Podemos começar a edição? Por gentileza, então, novamente, muito obrigado por dedicar o seu tempo à a leitura, a avaliação do trabalho e por compartilhar aqui essa noite conosco. É, boa noite mais uma vez. É, eu que agradeço muito o convite é, da Gabriela, da Joana Gabriela, né, do Manuel. É, Para mim é um prazer, é uma honra, né? Me sinto muito honrada de estar aqui, de fazer parte dessa banca, banca, junto com o professor André, e também que eu não conhecia, o professor Manuel, e ouvir vocês, ouvir também a, a Gabriela nesse momento, gostei muito da, da sua apresentação, acho que a contextualização que você faz, eu senti um pouco de falta na, no trabalho, mas gostei muito de te ouvir agora e também estou feliz por compartilhar esse espaço aqui com mais pessoas que estão acompanhando a gente, pessoas, é, tô vendo aqui muitas pessoas interessadas nessa temática, é, além de pessoas amigas e também familiares, né. É, acho que eu vou ser breve também. É, não, acho, que do meu, acho que do meu lugar de fala, né, eu, eu não sou do direito, mas já me desculpando aí se eu der algum fora aí na área jurídica. Bom, para mim a sua dissertação, ela está muito bem escrita, é um trabalho completo, bem estruturado, achei um trabalho brilhante, é, gostei muito de ler, achei que é de fácil leitura, até para quem não é da área como eu, né, da área jurídica como eu. Eu achei um linguajar simples e também de fácil compreensão. Traz as ideias assim, com bastante clareza, é, percebi que você foi construindo o seu, te, é, seu texto assim, de forma é, bem é, conectada, né? uma parte se conectando é, com a outra parte e chamando o leitor para o próximo é, item. Achei muito é, didático o seu jeito de escrever. Gostei muito. E eu aprendi muito com essa leitura do seu texto, é, como a gente espera, né, uma dissertação que cumpra essa função, né, para o mestrado. É, ela vem também, contribui muito para a academia, não só na área do direito, mas também na antropologia, em outras áreas, para a academia, né, ela compõe um quadro, acho que faz é, informativo que é muito é, importante, muito necessário, né? Muitas vezes é, se apresentou como um trabalho crítico e, e até em, de denúncia, né? A gente pode é, entender assim, em certa medida, o seu trabalho traz essas, essas informações, né? é, Acho que você tem muita facilidade, de, além de falar, de escrever, e essa leitura prende o leitor, né? A gente vai lendo e querendo acompanhar, lendo, querendo ler um fôlego só, né? Essa Você traz de uma forma brilhante todo o objetivo do trabalho, acho que você consegue cumprir, consegue... É, e respondendo é, as questões que a gente quer apresentar para você você já vai respondendo no decorrer do seu trabalho Eu achei muito, muito bem escrito e revela muita sensibilidade muita humanidade que a gente às vezes na academia tem é, até sofre né, com essa desumanidade e a gente fica muito feliz quando encontra trabalhos assim é, com esse calor, com essa sensibilidade que o seu trabalho traz. Acho que a, a sua sacada, a sua é, vontade de conhecer um pouco mais sobre a realidade dos povos indígenas e se aprofundar nisso foi muito muito importante e, e conseguiu é, cumprir aí a sua meta que você comentou agora na apresentação. né? É, desde os agradecimentos no título, no resumo, então traz muita muita sensibilidade. É, acho até que você não precisaria falar que seus avós, suas avós, né, seu avô, são pessoas sábias, apesar de, né, embora não saibam ler, acho que são são doutores, são doutoras, acho que a sabedoria é independente disso, né, achei muito, muito legal você trazer esse reconhecimento da sabedoria deles, né. É, acho que é um momento muito importante, né, nessa apresentação sua, principalmente nesse momento de emergência e anomame, né, acho que esta é a principal relevância, porque vai contribuir muito para a discussão de da, da territorialidade indígena e toda a questão do direito que você traz, né, da luz, da visibilidade, da importância para a presença indígena nesse espaço, é, tanto agrário, que é muito cheio de contradições, como você coloca, e também no direito, que é muito importante a presença indígena, a temática indígena nessa, nesses espaços. Lembrei muito de outros trabalhos, né, como a tese da, da Carol, né, Caroline Santana, que vai apresentar logo mais a tese dela sobre, nessa mesma direção, né, é, que ela está intitulando de O Xamã o Guardião, Terras Indígenas e Desconstituição de Direitos no Brasil. E outros, né como o trabalho do Luiz Eloi do próprio Manuel, da Roseli, né, outros é, discípulos aí que a gente fala do Marés, que soam como vozes proféticas nesses espaços do direito no Brasil, que ainda é muito conservador, na minha opinião, né, na minha humilde opinião. Hoje também ouvi a apresentação do Lauro, é, que o Manuel co-orientou, né, nesse esforço de dialogar também, é, de fazer esse, esse diálogo entre a antropologia e o direito, né, e foi muito legal a, a banca a apresentação do Lauro hoje, né. É, dentro da estrutura, assim, do seu trabalho, né, destacar algumas questõezinhas, né, desde do começo, né, dessa introdução que você faz, e nesse, item dois aí que você, que corresponde ao primeiro capítulo, onde traz, um, esse, traz um apanhado histórico que é muito, é, que fundamenta o trabalho, né? Então, acho que isso é muito importante, necessário, para que as pessoas é, compreendam nessa contextualização histórica mesmo que você traz, você se debruça, né, de forma, demora ali nessa, nessa parte histórica, achei muito importante isso, para a gente compreender melhor mesmo. Então, desde da América Latina, como você comentou também hoje, né, desde a colonização até esse neoliberalismo. Não nos esquecendo que desde a colonização já era uma característica de expansão capitalista, neoliberal, né. Mas, enfim, você faz toda essa caminhada histórica e muito importante. É... O terceiro item, que seria como o segundo capítulo, acho que você traz, né, é como se fosse já a parte central do seu trabalho, da sua dissertação, e você já descreve toda essa relação com a, com a pandemia, né, como você bem apresentou hoje. E no último capítulo, que você já esboça essas contradições, até enquanto você falava, eu estava pensando, né, é, que é uma... É, talvez você fala de contraditória mas às vezes parece que é contrária não é que é contraditória tem uma posição muito contrária né? tem hora que até a gente não quer em vez de falar contraditória acho que teria que falar uma postura né contrária mesmo a questão indígena então essa postura é, cheia de contradições entre a mineração e os territórios indígenas no direito né e gostei muito das suas considerações finais que você destaca essas é, de, dentro das conclusões é, que você traz e já avança para outras possibilidades para a gente pensar também políticas públicas de mais respeito e equidade social, né. Acho que, foi, então, essa forma como você organizou, todo concatenado, né, o texto está muito, está muito bem feito, né. É, acho que só para, caminhando já para... Para finalizar, eu gostaria de fazer um um questionamento mas, é, mais mais para uma provocação para a gente pensar, né, essas, acho que é tão escancarada, essas visões de mundo tão diferente, né, que talvez o contraponto que eu faria não seria com a pandemia, e sim com o momento que a extrema-direita é, estava no poder ou ainda está, né, não dá para a gente imaginar que saiu de tudo, né. É, claro que com a pandemia tudo isso foi é, escancarado, né? Há um jogo quase que de vida e morte, de negacionismo, de tudo, e se, se a gente quiser ser dualista, né? Mas o que está em jogo, a meu ver, são visões de mundo totalmente diferentes, né? Uma de exploração, como você bem apresentou, né? Como você falou, e inconsequente, por outro lado, sociedades que convivem de forma muito diversa, né? forma mais respeitosa, né, vivemos ainda, e é, vivenciamos, né, ainda as questões sanitárias da pandemia, né, como você bem frisou, que ainda não acabou, né, mas tendo a pensar que, independente da pandemia, a política da extrema-direita teria, de qualquer forma, é, teria priorizado essas atividades de mineração em terras indígenas, né, é, mas claro que você é, eu entendo a sua, a forma como você colocou, né, da questão do, é, de considerar atividade essencial, acho, né, que era, era a expressão, né, isso é, demonstra o lado, né, do Estado, o lado do neoliberalismo, né, é, e achei muito boa a sua sacada, né, de você colocar uma, um pedacinho lá das considerações finais que, é, tudo isso veio demonstrar, né, todo o seu trabalho, sua pesquisa, seus, é, seu texto, né, vem demonstrar que, que as territorialidades indígenas sofrem com as direções empenhadas pela política de desenvolvimento do Estado brasileiro, então, por isso que acho que não é contraditório, mas contrário. É, Para finalizar, né, eu não, não tenho muita... É muita questão, né, só elogios mesmo, agradeço mais uma vez e já parabenizo pela sua dissertação brilhante, é, parabéns pela sua garra, pela sua postura, sua dedicação, assim, impecável, que a gente vê tanto na, é, na sua na convivência, na pouca convivência que a gente teve, né, mas também no seu texto. Parabéns pela sua bela caminhada como mulher, como... É uma acadêmica forte, e espero que siga aí nos brindando com suas belas produções, continue nessa pesquisa, continue optando pelos povos indígenas nas suas investigações, e já indico para publicação, acho que esse trabalho tem que ser divulgado, tem que, mais gente precisa conhecer trabalhos assim, tão bom, tão potente. Muito obrigada. A gente que agradece, professora Rosa... Passa a palavra para a docente, gostaria de fazer algum comentário, respostas, fique à vontade. Ah, eu, eu gostaria é, de agradecer, porque para mim esse momento é muito gratificante, no sentido de ter um retorno, assim, é, do que a gente do que a gente pesquisou, do que a gente tentou trazer. É, então, assim, eu gostaria muito de agradecer professora Rosa pela pelas pontuações, eu vou me atentar um pouco pela falta um pouco do contexto, é, no texto, né, que a senhora falou no início, é, enfim, é mais, é mais agradecer pela, pela, pela contribuição com a minha pesquisa, e sim, eu pretendo continuar, sim, pesquisando é, com relação aos, aos territórios, com relação também aos povos indígenas. Muito bem influenciado pelo professor Manuel, inclusive. Pessoal. Professor Rosa, satisfeita? Eu vou quebrar um pouco o protocolo, só fazer um breve comentário de que a professora Rosa não precisa pedir desculpa por não ser jurista, não. Muito pelo contrário. O convite está aqui hoje justamente pelo fato do tema demandar um rompimento com essa autossuficiência que o direito, infelizmente, tem em termos acadêmicos científicos. né? A gente sempre critica muito isso, especialmente quando a gente pensa em pesquisas, estudos, atuações vinculadas a povos indígenas, ter uma pessoa aqui com formação inicial em geografia, depois com uma formação avançada em demografia, e com os dois pés na antropologia a partir do território, certamente é um diferencial e tanto na composição da banca. É, professor André, por gentileza, fique à vontade. Bom, obrigado, professor Manuel, mais uma vez. Agradecer o convite, agradecer a Joana pelo convite também por estar aqui. É, cumprimentar a professora Rosa, é um prazer estar contigo, professora Nessa Banca dar um oi aqui, um oizinho para todas e todos, todos, estou vendo aqui com os iconezinhos diversos é, pesquisadores e pesquisadoras do programa, é, de pós-graduação do PPGDA, também já mestres e mestras do nosso programa, é, os familiares também, que, que alegria enorme, vê-los vê aqui. É, eu fiz um monte de anotações, Joana, e aí eu não sei se fica, é, sabe, é, maçante, eu vou tentar fazer com, com o máximo de brevidade possível, eu acho que eu ia sugerir, e achei muito bom professor Manuel fazer o registro para depois você resgatar essas observações que eu vou trazer aqui, é, para tentar, é, Joana, é fazer com que esse seu trabalho, que desde de logo eu já aponto um trabalho é, muito bem escrito, um trabalho ótimo, é, que chega completo nesse momento aqui, é, e nada desabona a estrutura do, do seu trabalho, mas eu acho que é no sentido de contribuir para que é, sua pesquisa se aperfeiçoe, e já no mesmo caminho que a professora Rosa traz, aqui, para quando você publicar, e a gente já, também já recomendo desde logo a publicação desse trabalho, ele esteja, com é, um, ele, ele passe por essa revisita, sabe, para você é, fazer alguns dos possíveis ajustes, ou você dialogar junto com o professor Manuel, seu orientador, é, algumas das sugestões que eu vou trazer aqui, que também são algumas angústias, Joana aqui, que são minhas, sabe? A partir dos meus olhares, que você não precisa aderir para o seu trabalho. Você faz esses, alguns desses acréscimos, ou nenhum, enfim, se vocês acharem pertinente você, seu orientador. Mas eu já queria desde logo dizer isso. O seu trabalho cumpre absolutamente os requisitos aqui, é, postos pelo PPGDA, trabalho, então, de muita qualidade, e era com isso que eu queria começar. É, eu, vou, eu vou, em alguma medida, é, tratar do trabalho, Joana, fora, um pouco fora da, da ordem, para dizer desde logo que... É, eu, eu acho que cada leitor e leitora vai ter um, um lugar de encantamento com o seu trabalho, e o meu foi o segundo capítulo. Sim, e eu quis dialogar muito mais com ele, é, ou me fixei em algumas observações ali com o segundo capítulo, mas para dizer que, que também vi ali a, a, a perfeita amarração que você propõe no seu trabalho, é, com cada um dos capítulos que você trabalhou, é, mas, é, em alguma medida, parece que... Ao, ao, ao, ao, quando você retoma alguns conceitos, vou começar pelo terceiro capítulo, quando você vai retomar algumas ideias que foram debatidas ao longo do trabalho, é, me parece que não se fazia necessário retomar alguns dos conceitos e categorias que você já tinha trazido sobre é, o tamanho, enfim, o peso da indústria de agromineração, e aí você traz muito bem isso, gráficos e, e é, documentos dos mais diversos para apontar isso, para dizer que talvez fosse interessante isso estar no momento anterior, quando você está falando dessa importância. Então, a, a hora que você vai falar da, da, das relações dos povos indígenas com o território, é, eu entendi a lógica que você traz ali, mas é, é uma, uma ideia minha, que eu não sei se, se é o melhor arranjo, se esse a, a importância da agroindústria deveria estar nesse capítulo ou em um momento preparatório, para você deixar esse diálogo é, do que são as relações socioculturais e territoriais específicas para o terceiro capítulo e as vozes dos povos indígenas que estão ali no terceiro capítulo com, com muita qualidade, delas estarem com mais destaque, sabe? É, então, eu, eu imaginei um, uma diagramação com, com esse modelo e forma e... Você faz um percurso sobre a legislação ambiental ali no terceiro capítulo também e faz isso, e justifica para a gente por quê? Mas talvez também seria interessante isso estar antes, para você deixar de novo esse debate sobre as territorialidades, as relações dos povos com seus territórios, é, destacado mesmo como, como forma, como, como possibilidade, é, exclusiva ali para o terceiro capítulo. Então, dizer que você traz esse, você faz esse percurso, e, e aí, eu não, enfim, também você avaliar se quando, da publicação, se, se faz necessário é, você trazer ali é, os textos normativos integrados aos, aos, a, a, ao seu texto, à sua pesquisa, sabe, a sua dissertação, se isso se as referências aos artigos das constituições anteriores, dos decretos que legitimam a atividade minerária, que possibilita, né, por se assim dizer, é, se isso deveria, não precisaria estar em nota de rodapé, talvez em anexo, é, porque eu não vejo a, a, a necessidade ali, a, a força do artigo de lei ali dentro, é, o que a maior necessidade, de novo, são as vozes dos povos indígenas que estão no seu terceiro capítulo, mas eu acho que tinha que, sabe, lançar muita luz para essas, essas vozes, para as relações territoriais. É, ali também, você, achei é, fantástico, sabe, é, Joana mesmo, acho que é, a gente não teve oportunidade de, de, de dividir espaço é, em sala de aula regular, mas você teve em vários momentos, eu tive contigo em outros debates, mas quantas não são as bancas, os diálogos em sala de aula para se si, é, literalmente criticar o papel do direito do Estado? E você faz isso muito bem no terceiro capítulo. É, aqui não é uma, é uma uma questão de coragem ou é falta de dos demais pesquisadores, mas a sua aí eu aí para dizer que sim, é, fazendo eco que a professora Rosa disse a sua coragem de enquanto jurista dizer ó esse direito ele só serve para a manutenção é, de, um, é, de um modelo de organização de sociedade, é, de um modelo de circulação de riqueza, de apropriação de riqueza, que não serve a todos e todas, pelo contrário, ele é excludente, ele é violento, ele só serve para reforçar ah, o capitalismo, a forma a mercadoria, então adorei você ter feito esse debate, é, acho que, é, portanto, é, seria é, muito interessante, e, e isso fica como sugestão para as suas pesquisas culturas, você fazer um debate mais profundo sobre esses conceitos e categorias. Então, acho que você pode gastar muita tinta, muita energia fazendo essa pesquisa. Para dizer, aí eu vou fazer um vínculo rápido com o primeiro capítulo. É, dizer que muito bom, o primeiro capítulo, excelente, o primeiro capítulo que você traz mas eu vou, isso aconteceu comigo, Joana, contar para ti que estava na banca ali, a minha tese, eu já falei disso, aqui publicamente, enfim, não tem, eu não vou usar a palavra muito orgulho, pouco orgulho, mas eu, é, eu é, reputo que, que seria muito bom eu poder escrevê-la hoje, sabe? E talvez seria muito melhor escrevê-la amanhã, e daqui a 10 anos, enfim, mas ela tem ali algumas... Uma, uma certa qualidadezinha, mas o primeiro capítulo que eu fiz uma reconstrução histórica para justificar onde eu queria chegar, a banca vira para mim e fala, olha, muito bom, mas não precisava estar aqui. Eu falei, não acredito, eu gastei tanto tempo, você deve estar tá pensando, gastei tanto tempo e energia, está muito bem escrito, você faz é, isso com muita qualidade, mas... Acho que talvez fosse mais interessante você ter gastado mais tempo e energia nos conceitos e categorias que estão no capítulo 2 e 3. Isso você vai fazer no seu doutorado agora. Isso que eu ia brincar contigo. Mas, enfim, faz parte desse seu trabalho e está ali posto, de novo, com muita qualidade. É, mas aí você avalia, depois também, conjunto com, com o professor Manuel, e depois você vai fazer a, a reescrita do seu texto e avaliar quando você publicar isso como obra para a comunidade científica e para a sociedade em geral, se se faz necessário tá essa primeira parte, o tamanho dela, enfim, mas era isso que eu ia apontar. E aí vamos começar com... Então, fiz esse panorama geral para fazer um... Fiz um roteiro, vou tentar acelerar, do jeito que eu tinha apontado. É, logo na introdução, você vai... Diz ali no início para a gente que você vai falar é, que é, que os níveis de mineração no cotidiano eles são definidos pelas relações de consumo e aí é, mais adiante você passa muito rápido você passa por isso mas você passa muito rápido lá nas páginas 49 para dizer então como que os minérios são usados nas novas tecnologias é, enfim é, aí é uma expectativa minha é, Joana, e aí eu vou brincar com o que tinha um problema meu, só meu, do leitor André, aqui para o seu trabalho, falei, ó, será que ela vai fazer esse debate? E aí fica a dica para ti, para você pensar em fazer um, um debate mais aprofundado, então em outro momento, enfim, é, você talvez dialogar com o que são essas novas tecnologias, as principais, eu anotei aqui, mas também tudo é, é, uma uma sugestão bem singela, sabe, Joana, mas talvez você fala do impacto do consumo sobre smartphones, computadores, placas, chips, telas, enfim, que usam muito mineral, e fazer um debate, talvez, era a minha expectativa, ali, em alguma medida, quando você fala do é, capitalismo metabólico, passa por isso, mas talvez fazer um debate sobre decrescimento seria interessante você... É, fazer essa correlação entre mineração e decrescimento, que você também passa é, por isso em alguma medida, mas é, fazer um debate sobre a ecologia política é, em contraponto ao que se, que se coloca como a ecologia apolítica, né? Então, fazer essa relação entre economia, Estado e sociedade, sim. Não dá para é, desconectar uma da outra. E, e aí eu tinha uma... E você, ao longo do trabalho, faz, mas talvez trabalhar com esses conceitos e categorias mais a fundo, doutorado está aí para isso, novo, brincar contigo, sobre economia ecológica, fala da interdependência da economia e do, e com, os, com e ou é, para, com os ecossistemas, acho que seria interessante, e aí uma das referências que a gente usa bastante aqui no programa, e a gente tem, só para citar um aqui especificamente, o próprio Aliê, que vai que tem um trabalho que da economia ecológica o ecologismo popular, vai falar um pouco sobre justiça ambiental, talvez seja interessante você falar disso. É, lembrei na hora que você fez essa provocação inicial, olha tudo quanto tudo isso gerou aqui, antes de eu entrar nas páginas especificamente do seu trabalho, o debate sobre o conceito de desenvolvimento que o Wolfgang Sachs traz para a gente, ali no texto do, do Esteva, é, para discutir ou apontar que é, então, o, o modelo de desenvolvimento que nós temos, é, ele se apropria, e você aí adiante sim, você vai apontar ali sobre acumulação é, primitiva, se apropria dos bens comuns, se apropria das relações comunitárias, e talvez seja interessante. Aí uma outra referência, o próprio, eu acho que é Sérgio, Sérgio Latouche, ele fala do decrescimento e pós-desenvolvimento, é um texto muito bom, e aí eu tinha anotado, sabe, Joana? e aí eu mesmo, eu, eu brinquei com, comigo, assim, eu falei, por que, que eu não esperei ele mais adiante? Mas talvez no seu trabalho você indicar é, que você vai tratar sobre acumulação primitiva e sobre capitalismo dependente mais adiante, porque eu falei, nossa, seria interessante ela fazer esse debate, e você faz, mas você não aponta lá no início que você vai fazer esse debate. Então a gente fala, Poxa, quando é que ela vai chegar? Será que ela vai chegar a isso? E aí, mas também dizer o seguinte, que você, é, por conta do tempo da pesquisa, não entenda isso de modo algum como uma crítica ruim, a gente sabe disso, para você poder aprofundar, você passa muito rápido sobre o debate também de acumulação primitiva, capitalismo independente, para brincar. Talvez se você é, tivesse... É, gastado, olha aí, agora é fácil, né? agora que você termina gastado um pouco menos de tempo no primeiro capítulo, você poderia ter feito mais esse debate. Não, Joana, de novo, seu trabalho está excelente, isso vai ficar para outro momento da sua pesquisa, das suas pesquisas, e aí, eu tinha anotado ali, é, que eu tinha anotado, olha, ela faz uma referência rápida, capitalismo primitivo, sem fonte, não, você traz adiante sim, então eu mesmo me corrigi, na página 28 você traz, é, sim, é, mas acho que precisa talvez pudesse se você quisesse deixar mais explícito que então é, que esse capitalismo ele não vai se originar se originar na racionalização do trabalho né, na divisão social do trabalho mas da expropriação sim do meio ambiente acho que você fala da expropriação da produção mas a expropriação do meio ambiente acho que não ficou muito muito muito claro quando você vai fazer essa chave essa relação vai falar olha aqui é, é, não sei se, se, se é bom, eu faço algumas críticas, mas é, não pagar, estou colocando entre aspas, tá, mas não pagar por serviços ambientais, não pagar por utilizar a natureza, essa é a, a, a uma das formas de, de, de acumulação primitiva, e talvez também você apontar nas suas pesquisas o trabalho não remunerado, aí é trabalho de mulheres, de campesinos, é, de, de povos... É, tradicionais que que preservam as florestas e seus conhecimentos e não são remunerados por isso, e o grande capital vem e se apropria sem sem dó nem piedade. Não, e aí não tem o conceito moral, que é lucro, você aponta isso muito bem. É, adorei aqui, é, é muito mais fácil, eu lembro com o querido professor Manuel, semana passada, numa banca conosco, quando a gente avalia, a gente acha esses detalhes, e depois... É, tem orient... ex-orientando e orientando é, é, meus aqui, Joana, que vão falar, poxa, no meu trabalho você não viu, né, André? E você teve o cuidado de não falar em terra indígena, mas toda hora falar de territorialidade, territórios, adorei você apontar isso, e a gente está nesse processo contínuo de aprendizado também, é, os meus queridos orientandos, e orientandas, que me desculpem, mas eu prometo que no próximo eu não vou esquecer dessa relação essencial, é, é muito diferente, você diz isso, é, que é como como a Constituição trata terra e trata territórios ou territorialidades. Aí, falar um pouco, aí eu comecei a anotar algumas questões de, de forma que, é, eu não sei se se houve alguma alteração a BNT, mas você numera mero introdução e as considerações finais, e aí, quando você vai fazer o seu primeiro capítulo, ele começa com o número dois, e aí eu, eu brinquei aqui, o capítulo 1 um, seu caso é capítulo 2, talvez dê uma olhadinha nisso, porque você começa com a numeração já 2, 3, 4, acho que fazer isso. Estava é, dialogando hoje com, com duas queridas professoras aqui é, da Universidade de Jataí sobre... Gente, eu me lembro de alguma alteração do uso do idem e bidem, aí falaram, a gente não tem uma, uma, uma resposta uníssona, única, isso ainda não está muito claro, mas você avalia depois também com o seu orientador, o professor Manuel, algumas partes, e isso é muito bom, você sempre referen referenciar o seu texto, mas é, você repete é, a, as referências ali, logo na sequência, duas, três, quatro vezes na mesma página, talvez usar um pouquinho, idem e idem, para tirar um pouco desse, esse, se eu não estiver cometendo nenhum equívoco aqui, quanto à formatação, mas eu acho que dá uma leveza para o seu texto. É... Ali, é, você, acho que, que seria interessante é, você fazer um destaque que é, existem, é, talvez como nota explicativa, que existem indígenas mineradores e não mineradores, porque você fala, olha, na região do que hoje se denomina norte, nordeste do Brasil, os indígenas não eram mineradores, mas você mesmo fala de outros é, povos como... As aztecas, maias, enfim, que eram, eles, claro, a relação com os minerais extraídos eram outras, mas eles eram mineradores, eu acho que para deixar claro isso para o leitor, que o problema em si não é a mineração, mas como que os povos e comunidades utilizam é, a terra e a natureza para si, com quais significações, ali tem uma significação de é, espiritual holística, mesmo de integração com o divino, com a, a, os ritos, bem diferente do que a gente usa, mesmo, né? A gente, digo a gente, a sociedade hegemônica. Então, ali na página 16, você vai fazer essa referência, você faz um e você traz como exemplo ali. Eu achei algumas vezes. É, algumas poucas vezes, algumas referências que não tem fonte, quando você vai falar é, da extração de ouro, da busca de extração de ouro na Serra de Itabaiana, aí eu falei, olha, indique uma fonte ali, por exemplo, para o leitor tentar achar isso daqui para gente, mas isso não atrapalha em nada seu trabalho, é isso que eu fui encontrando, sim. É, também você, um pouco mais adiante, você vai falar da opressão, desumanidade, servidão, é, que tornam os indígenas tão escravos quanto os africanos. Isso está na página 18. É, qual é o problema? E tem, você tem toda a razão. É que até então você não fez qualquer referência à escravidão africana. Então, para o leitor, claro, eu, eu acho que está implícito, né? Poxa, quem não sabe o que é escravidão africana, mas talvez dizer que você vai tratar disso mais adiante, que um pouco mais para frente você fala brevemente sobre isso, sim. É, aí no seu item 2.2... É, chamei atenção, porque um trabalho de, de excelência não pode estar ali novo mundo sem aspas. Você coloca novo mundo, eu falei de chamar atenção aqui. Talvez fazer uma nota explicativa na página 26, dizer o que é novo mundo, como que se consolida essa essa ideia, esse conceito. É, você foi buscar o que eu vou apontar aqui em outros autores e autoras, é, não tem qualquer problema, mas talvez seja interessante aqui, eu aprendi em outras bancas aqui com o professor Dantas, você tem no seu trabalho aqui a referência do Quirano e do Dussel, que não está na sua pesquisa, que seria talvez fundamental para explicar a criação do imaginário sobre a Terra e os sujeitos, e você coloca, olha, então, é, há uma criação de um imaginário sobre a Terra e os sujeitos elaborada por é, é, Adam Smith, Maquiavel e John Locke, é, eles fazem isso mesmo mas talvez fosse interessante trazer esses é, esses autores latino-americanos para também explicar a partir deles acho que é, a gente não, não precisa é, é, refugar de modo algum esses autores modernos europeus mas fazer esse debate esse diálogo enfim ou mostrar as relações ali tinha anotado adiante sobre capitalismo independente é, ali eu não achei, eu não sei se algum equívoco meu, mas aí depois você faz esses ajustes, eu não achei uma fonte específica para explicar o capitalismo independente, e aí dentre grandes autores, você pode depois fazer uma, uma referência rápida, ali no Rui Mauro Marini, na Vânia Bambirra, eles não estão ali, mas também você passa rápido, o passa rápido significa que isso fica para outra pesquisa, mas acho que é interessante você fazer esse debate, muito interessante, sabe? É, para apontar a superação do, abre aspas, subdesenvolvimento, que lá o Wolfgang Sachs vai explicar esse conceito de subdesenvolvimento, para mim é recente também esses conceitos, viu, Joana? não tem, não se sinta de modo algum angustiada, mas a superação do subdesenvolvimento não vai passar pela modernização, porque essa é uma perspectiva moderna mesmo, Olha, então vamos é, desenvolver, Todas as potências do capitalismo para superar as etapas do capitalismo, não, eles dizem que a superação do, abre aspas, de nosso desenvolvimento, ela vai se dar com a ruptura da dependência. E eu acho que isso é interessante a gente ter esse olhar a partir do, é, do sul global, vamos colocar assim também. Não sei se é, é, é, alguns criticam essa posição, mas enfim, daqueles que sofreram os processos de colonização. É, conceito de é, Estado moderno, que está na página 30 eu senti falta de você trazer referências. Aqui, ó, deixa eu chamar a atenção para o seguinte, ao longo do trabalho, eu pulei, uma, eu acabei me esquecendo do, do seguinte, que vou deixar registrado outra vez, não desabona no seu trabalho, de modo algum, mas, é, por exemplo, as páginas 12 a 13, só no finzinho da 13 você vai trazer uma referência, mas a página 12 inteira e 13 sem referências, sobre é, conceitos e categorias da história, e da história, é, enfim, os povos das Américas, em alguma medida a história do direito, sem referência, talvez um leitor cri-cri, uma leitora cri fala, fale, Pô, cadê referências aqui? A Joana tirou tudo isso, da onde? Dá para perceber que você traz ali, um, é, isso está em diálogo com o seu referencial teórico. É, deixa eu, eu abrir aqui rapidinho, e a gente pega uma, na hora, que o seu referencial ali naquele primeiro momento, ele está muito fácil de ser identificado, você tem usado... Muito ali o Elliot, você vai usar o Galeano, mas para o leitor que vai falar, poxa, de onde ela tirou? Então, talvez fazer um pouco mais de referência. Você não traz é, depois na página 22 nenhuma referência, e depois na 41. Foram eu aí, eu, como eu tinha visto a 12 e 13, eu falei, deixa eu pôr no mesmo bloco para apontar para a Joana, e quando você for dar uma olhada na página 22, na 41 é. Tá lá, é, a gente percebe a sua pesquisa, como você chegou àqueles conceitos, mas você achar um cara chato, então, para o seu trabalho final, ele está com essas possíveis, é, essas possíveis indicações. O é, que mais? Uma única vez, você vai falar, o cara ficou caçando isso, né? a gente faz uma leitura muito mais atenta, a gente, por estar tá aqui agradecendo o convite, por estar tá nesse papel de, de, de que, que, que a gente está para contribuir com o seu trabalho. Eu achei uma única vez o é, um, um modelo de referenciamento que você faz, autor data, está ótimo, mas você coloca na página 32, encaixa alto o sobrenome e não está entre parênteses. E aí você corrige isso. Eu não achei outras vezes. Talvez você... Depois você vai falar, poxa, não leu, não achou ali, depois que eu publiquei o meu trabalho final. Mas eu achei isso, só para você fazer essa correção. É, acho que seria interessante você... É deixar mais claro para o leitor-leitora separar o que são os, o, um Estado nacionalista-desenvolvimentista, no caso do Brasil, é, de um Estado de economia neoliberal das transnacionais. Na página 32, parece que é, a, a ditadura militar, o governo militar ali, da ditadura militar, fruto de um golpe cívico-militar, é que ele foi é, nacional desenvolvimentista e ele. Ele mesmo foi a, é, eu não digo nem as bases do, de uma economia neoliberal das transnacionais, que você aponta já no seu trabalho, é, me parece que não foi, foi só com a virada no, na, na nova república, e aí, enfim, o governo Collor dá os primeiros passos, mas é o Fernando Henrique que é, é, abre as portas assim, para uma política neoliberal, consenso, consenso de Washington, que você discute lá no seu trabalho, sim para você não pegar o leitor e falar, ela não sabe nem de conceitos e categorias que você fez, e traz isso muito bem, mas eu acho que para deixar isso bem delinear, delimitado ali, então, é, porque você vai falar que governos militares é, introduzem ou atuam em políticas ne neoliberais na página 34, é, você, que políticas neoliberais você explica muito melhor na página 43, depois eu anotei aqui, mas eu acho que para deixar isso bem separado, tá, um outro conceito, que eu não sei se é um excesso de capricho, você ali, nesse primeiro momento, você está falando, você fala em países do terceiro mundo, não sei se você, na página 33, se você achar adequado, 35, desculpa, na página 35, depois você dialoga com, com o professor Manuel, talvez países em desenvolvimento, o que mais que eu tinha achado? Estou quase acabando, Manuel, prometo aqui, ó. É, você tinha, adorei, aqui é para fazer um elogio muito, muito concreto, sabe, de você colocar ali que o trabalho desumano e não ter ali um retorno correspondente para poder trabalhar, é, quando você aponta ali na página 35, é, as relações entre os é, ma, é, mitaios e os mineiros ali, com relação às condições de remuneração, e é, com, com relação às condições de trabalho e de remuneração. Mas seria interessante, se você quiser apontar, talvez fazer uma nota explicativa, que você está dizendo para o seu leitor que eles não têm condições de reproduzir o próprio capital. Acho que isso é interessante. O cara ganha tão mal, ele está lá, então ele está produzindo para alguém, mas ele não consegue nem comida para reproduzir sua própria energia, suas próprias condições para poder trabalhar. Então, o que aqui, ali a gente via com aquela violência, enfim, absurda, que aconteciam com os povos indígenas durante é, o processo colonial, ele continua acontecendo com os mineiros. Por que que eu estou dizendo isso, Joana? É, não sei se isso sensibiliza, se isso afeta, mas acho que a sua pesquisa chegar à sociedade em geral e é dizer, ó, oh, meu amiguinho, você, essa atividade que você vai se inserir, se é que você vai se inserir, é, ela não serve nem para você comer, eu, eu não faria isso, né? Então, enfim, a, talvez não seja essa a sua, sua intenção quando você escreveu, mas eu adorei você fazer essa correlação, falar me que você vai trabalhar nesse tipo de trabalho degradante, é um tipo de trabalho que você não consegue reproduzir as próprias condições de trabalho, não sei para quê, ou a não ser que você seja uma multinacional com mega investimentos, você aponta com a é, utilização de tecnologia, ultra tecnologia, para poucos, poucos trabalhadores e trabalhadoras, enfim, é, achei muito interessante você apontar aqui, é, você também... Achei muito legal você apontar que o capitalismo industrial, produtivo, ele ainda gera, você não está fazendo uma defesa, mas você está dizendo, olha, ele ainda gera uma migalha com alguns postos de trabalho ali na produção, mas o capitalismo financeiro não é, ali, é, não, não é produtivo, ele não gera é, nenhuma, nenhum resultado é, positivo, ainda que colocado numa equação, é, ele acaba sendo negativo, né o, o capital produtivo, por quê? Porque, então, os danos a, a, ao ambiente, a, o extermínio de povos e comunidades, a, a extinção de territorialidades, é, a gente faz tudo isso a, é, em contrapartida de pequenas migalhas de pós-trabalho, mas o capital financeiro nem isso faz. Isso você deixa isso muito claro. Acho que, se você quiser lançar mais luz sobre isso na sua pesquisa para diante, acho que é muito interessante. É, que mais? Aí aqui são quatro. De, é, é, são debates, observações que eu fiz para terminar mesmo, Joana, que é o seguinte: como foi interessante o seu trabalho, você destacar isso muito bem já no, no capítulo 2, e seu texto agora está como capítulo 3, mas você colocar aqui. É, para as commodities, para a produção de commodities, não existe preocupação de onde vem sendo produzido ou extraído, o que interessa é o lucro, isso está muito claro nas páginas 44 e 45, não importa a poluição, degradação, desmatamento, e, e aí também acho interessante se lançar à luz que os mercados futuros, mercado de futuros, né, são eles que acabam formando preço, isso, Ladislau, explica muito bem, que você referencia, mas... É, mostra mais isso no seu trabalho que não é a produção, é, então nem a própria atividade agromineradora e nem muito menos os produtos da atividade agromineradora é, colocados em circulação ou é, a venda no mercado vão formar o preço que informa o mercado de futuro. É o cara fazendo estoque, é o cara regulando um preço futuro, especulando numa mesa de operações, que vai levar a uma consequência que eu apontei aqui. Ah, eu achei o seguinte. É, não sei se, se depois você avalia com, com, com cuidado essa passagem aqui, na página 50, você coloca, olha, o título do trabalho, perguntou, apontou como o Estado neoliberal iria proteger a saúde, renda e viabilizar a circulação de capital. E aí eu, eu coloquei, aí eu dialogando contigo, Joana, não sei se isso aparece mesmo no título, então dá uma olhadinha nessa, está na página 50 essa parte, Para ou você muda esse parágrafo, ou você pensa o título do seu trabalho. É isso, porque você diz, ó, o título aponta que ele iria proteger saúde, renda e viabilizar circulação. Então, eu não sei se eu não, não consegui pegar isso do título do seu trabalho, ou se é, essa não, não era a formulação que estava ali posta, mas, é, enfim, é, eu acho que é, isso me pegou e talvez eu não tenha conseguido compreender. Vai ser é, um texto, quando você para publicação, não estou falando nem de texto final, para mim está excelente de novo, quando você for publicar, talvez você passe por isso. Outro preciosismo que eu aprendi com uma querida egressa aqui do programa, é, você usa na página 52 o termo pragas, eu nunca mais usei, por quê? É, você fala pragas e novas doenças, mas existem insetos, insetinhos ali, que comem outros insetos, que eles é, equilibram o ambiente... Ele, então, é, ela mesma falou para a gente, não, nunca, é uma sugestão que eu não, não utilizasse ele praga, como, como se referenciar aos insetos que, que, enfim, agem sobre determinada cultura ou monocultura, um vivo a todos os besouros aqui para comer toda essa soja transgênica. Mas, enfim, é, para dizer isso, para ti talvez seja interessante você dar uma olhadinha na 52. Outro preciosismo mas eu sei o cuidado que você tem, aqui o problema é um só, que você faz uma citação direta, e aí talvez, não sei se seja interessante, é, você fazer uma nota explicativa sobre a citação, acho estranho, mas quando você coloca ali a febre amarela e surto de ebola em 2013, isso eu aprendi recentemente também, Joana, é, para te dizer que é, é uma angústia é, minha recente, mas é, quando a gente fala desse surto, sobre essa... É, Doença respiratória, eu juro que eu tentei achar quando uma amiga nossa aqui de em Jataí fez essa referência especificando uma outra nominata para esse surto. Porque ebola faz referência a uma região africana e você é, caracteriza, você racializa e traz uma carga de preconceito para um, comunidades. Então o surto não é do ebola é um surto, é uma doença respiratória que ela incidiu naquela região, mas é tão gostoso, né, tô, tô sendo irônico, é tão gostoso dar um nome, é, estabelecer esse, essa marca de, de é, negativa sobre uma determinada região, vi que você tomou todo o cuidado ao longo de dizer que não era um, um vírus chinês, né, enfim, óbvio que você não faria isso, mas então, tem gente que adora fazer isso, surto de Ebola, vírus chinês, então, é... E aqui, penúltimo elemento, ó, a importância de você mostrar a eleição das atividades mineradoras, é, eu falei, gente, eu acho que isso, isso aqui por si só, a Joana, podia ficar um ano trabalhando essa pesquisa, mostrar ali a eleição da atividade mineradora como essencial, em contraposição ali, enquanto essencial seria a subsistência humana. Isso, o seu trabalho é... é, é é inédito assim, Joana, é, é fantástico essa como você mostra isso para gente, é que a, o que aconteceu então era a essencialidade, ela estava na recuperação do mercado de futuro, que houve uma desvalorização das bolsas em razão das commodities, é, houve ali compromisso social dessas grandes corporações e do próprio Estado brasileiro e de outros, enfim, mas você faz especificamente esse recorte, e a eleição, de novo, se eleger a atividade mineradora como essencial era para recuperar o mercado futuro, não era recuperar a economia nenhuma, você traz isso muito bem. Então, é, e como, aqui é uma ideia que me veio mais ao final, sabe, Joana? como a mineração, você coloca, a mineração é essencial para tentar, a, né, tá, entre aspas, se controlar é, a natureza e os ciclos. Então, por isso que ela está ali também como essencial, para tentar controlar a natureza e os ciclos da natureza com fertilizantes, enfim, com agrotóxicos. É, então, é como se tenta... É, a mineração moderna, né claro, porque a gente falou ali de povos indígenas mineradores, por exemplo, mas a mineração moderna, ela tenta controlar a natureza e os seus ciclos a todo tempo, é, mas, ao mesmo tempo, você chama atenção para o seguinte, me veio um insight aqui, o estoque de mineração, de mineração é, seria... É, Enquanto não houver uma ruptura que você faz adiante a ruptura, no seu capítulo 3, é, o estoque de minérios seria interessante, então, colocá-los fora do mercado, os minérios, porque eles são essenciais à produção de eles seriam essenciais à produção de alimentos, soberania alimentar ali. E aí eu brinquei aqui, falei, seria talvez interessante fazer um vínculo com o artigo 173, que diz que o Estado deve atuar. É, tinha até separado, já não vou ver aquilo, não lembro de qual, né? Oh, ressalvados os na Constituição, a exploração direta de atividade econômica só é permitida quando, e eu anotei, relevante interesse coletivo. Para a produção de alimentos, então, a gente deveria ter um estoque público de, é, talvez, então, fosfato, potássio, enfim, para produzir alimentos, mas não é o que acontece. O que acontece, isso é transformado em commodity para especulação é, no mercado de futuros para lucro, lucratividade, é, antes fossem todos os argumentos que você traz, sabe, para um compromisso social, um compromisso mental, os povos e humanidades, sendo que quase um sexto do, da população mundial passa fome, você traz isso, e por fim, enfim, mesmo, é, a pandemia ali, ela mostrou é, que a, o que é a vida, e se destaque, mas artificialmente, eu coloquei aqui, é, ao compasso ali ao, a marcha do capitalismo neoliberal colocou a mineração como essencial então talvez haja uma outra tese a ser enfrentada pelas suas pesquisas e você aponta isso em, em, em linhas gerais que é, há uma uma necropolítica uma, é, então a eleição de certos grupos certos povos que podem morrer diante da ação estatal quando você mostra ali para a gente que houve deliberada intenção de desmontar órgãos de fiscalização e controle, quando há autorização de pedido de lavra sobre determinados territórios, que basta um simples é, uma simples comparação sobre a posição de mapas para se identificar que são territórios indígenas, e, e essas licenças prévias acontecerem, é, sob a alegação de que, como não são territórios ainda é, já... É, regulamentados, já titulados, é, sob júdice, pode-se fazer isso. Então, é, eu vou aqui quebrar um pouco o protocolo, se fosse no, no quintal da casa de um cidadão desse, e falar, ah, faz aí no seu quintal, faz um quintal da casa do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, e mete mercúrio, acho que falar, poxa, mas aí você quer matar a minha espécie, o meu povo, mas em face dos povos indígenas, não há nenhum temor para que isso aconteça, porque eles são indesejáveis para esse modelo de organização da atividade econômica, produtiva um pouquinho, você deixa isso muito claro no seu trabalho, mas muito mais para atividade econômica, o capital financeiro aqui para isso. Dizer mais uma vez, Jana, baita de um trabalho. Olha, o trabalho muito bem escrito, de fácil leitura, gostoso, ele traz essa é, a vontade da gente começar a lê-lo ali do começo ao fim, e eu gostei demais de estar aqui contigo espero que você continue avançando nas suas pesquisas, que você continue a trilhar seu caminho acadêmico, e que a gente se encontre em outras paragens também, parabéns. Eu devolvo a palavra, meu obrigadão. Muito obrigado, professor André. Joana? É, muito obrigado, professor André, pela, pela dedicação de, de ler esse meu trabalho acho que, à medida que a gente vai produzindo um trabalho, a gente, pelo menos eu me questionei muito, né, se esse trabalho estava, é, se ele tinha uma, se ele estava seguindo uma lógica, se ele estava bem encaixado, essa era uma preocupação que eu tinha bastante, e tanto pelos seus comentários como da professora Rosa, eu acho que eu consegui trazer essa, essa, esse direcionamento, né, eu consegui ir direcionando as ideias que eu queria trazer na, na minha pesquisa. Eu gostaria de agradecer muito as pontuações, eu vou conversar com o professor Manuel, para como a gente pode, eh, se a gente consegue, se eu consigo inserir agora, neste nesse momento, do, do meu trabalho, eh, para mim é uma, é muito, é, como é que fala, é muito agrega muito para mim esse momento, porque me dá um impulso para que eu possa continuar a, a minha pesquisa, né, o que, aquela sensação que eu tinha, não, aqui está faltando alguma coisa, não estou sabendo o que, que é, mas esse momento aqui é muito precioso, porque me dá essa visão, né, uma, uma, uma visão terceira sobre o meu trabalho, que me impulsiona a querer continuar a, a, a minha pesquisa. Então, gostaria muito, professor, é, gostaria de agradecer muito, professor André, pelas suas contribuições, pelas suas críticas, muito construtivas. Muito obrigada, professor Manuel. Professor André, é satisfeito? Absolutamente satisfeito e dizer de novo, seu trabalho está perfeito, já daqui aqui, você vai gastar seu tempo e energia daqui para diante. Aí é contigo de você dimensionar o que você quer trazer e... e e o tamanho do que você quer trazer, isso pode ser feito em etapas, tá? Deixar isso claro, você pode fazer agora, pode fazer em outro momento, só para deixar isso muito bem delineado. Parabéns mais uma vez. Bom, superada então a fase da discussão da banca, eu vou sugerir que a gente vá, eu, Rosa e o professor André, para essa sala que eu coloquei o link, Logo aí está no chat para vocês. Se vocês quiserem deixar ativo aqui, conectados, acho que dá para conectar nas duas. É só fechar microfone e câmera nessa sala aqui e a gente se encontra lá para bater um papo a respeito da deliberação. É, quem continuar aqui na sala, fique à vontade, é, usem o espaço, mas eu só lembro que está sendo gravado e registrado, tá bom? A gente já volta. Já que está sendo publicado e gravado A gente não pode fofocar, né? Não, não pode, então está no YouTube <risos> Ai, que linda Obrigada Não posso falar muito, não né? sou suspeita <risos> Cadê todo mundo? Quem mais está aqui? Só eu? Não, tem mais gente Não, viu? tem uma galera aqui hein? Ó a galera do programa, aí mãe aí. Oi, Gilda! Parabéns pela filhona. Não estou saindo do seu áudio, mãe. Ah, oi, Amanda, obrigada! Estou ah. <risos> antecipando os parabéns, né? Tem, diz, dizem que tem que esperar ali, né, da saída da mãe, mas eu já parabenizo pela exposição, que foi ótima. Se você estava nervosa, não deu para perceber. Ah, que bom então. Yeah. <laughs> minha fechar minha, minha câmera, porque tá só eu ali na transmissão no YouTube. Eu ia falar agora, gente, é o momento de vocês aparecerem no YouTube agora. Pois é, mostrar quem está tá com, com, com o microfone e a câmera abertos, vai aparecer ali no YouTube. Agora é a uh -huh. hora, quem quiser um, um print ali depois, uh -huh. dá o um pause e, e, e tira a foto. Aham. Uh -huh. Professor André já retornou. Já, pronto. Bom, antes de proclamar o resultado, eu gostaria de fazer uma, uma brevíssima fala e parabenizar a Gabriela, primeiro por ter chegado até aqui. É, nós fomos atravessadas, nem né, atravessados por, por essa pandemia, por esses pandemônios. É, isso nos trouxe dificuldades de graus, acho que não imaginados até então, no nosso aspecto familiar, no nosso convívio diário, é, nas nossas atividades profissionais, na forma que a academia se organizou é, ou se desorganizou em alguns <risos> momentos para depois se reorganizar, ou seja, a, a Gabriela enfrentou, esse cenário, nós todas e todos enfrentamos esse cenário, mas em especial a Gabriela conseguiu enfrentar esse cenário e chegar até aqui nesse momento. Então, parabéns por isso, Gabriela. É Única e tão somente isso, ainda que não fosse um bom trabalho, você chegar a esse momento já seria digno de nota. Queria te parabenizar também pelo desafio de aceitar né, a abertura e o desafio de adequar e redirecionar o tema da sua pesquisa. É, você não, eventualmente, você poderia não ter feito isso, você poderia se manter dentro daquilo que você inicialmente indicou, mas eu acho que essa é uma, é uma postura de coragem e é uma postura de abertura para os caminhos que vão e para as portas que vão sendo abertas no nosso, na nossa trajetória, na nossa caminhada, então parabéns por essa abertura e meus parabéns pela, pelo compromisso na realização da pesquisa. Eu acho que a banca, acho não, certamente a banca já deu os indicativos né, da qualidade do trabalho, obviamente, todo e qualquer trabalho acadêmico ele pode e deve ter aperfeiçoamentos, é, pequenas correções pontuais, etc., ainda que aprovado com as maiores notas, mas salta aos olhos, é, isso foi avaliado pela banca, a qualidade do seu trabalho, e isso é reflexo da sua seriedade e do seu compromisso durante essa trajetória. O resultado não poderia ser outro. Com muita alegria e com muito orgulho, eu proclamo a aprovação da dissertação Mineração e Territorialidades Indígenas, Pandemia e Contradição Estatal. Parabéns, Mestra Joana Gabriela Diniz Sebastião. Parabéns também a todos e todas familiares aqui presentes, amigos. A gente sabe que essa não é uma conquista única, uma conquista individual. Isso faz parte, obviamente, de uma trajetória que é compartilhada com várias pessoas. Vejo aqui mais de três dezenas de pessoas envolvidas, entre aqui o pessoal que está na sala, o pessoal que está assistindo lá no YouTube, e isso certamente é um reflexo é, de quão querida e de quão é, estimada é você e a sua trajetória dentro do PPGDA. Meus parabéns novamente, passo a palavra para você, se quiser fazer alguma consideração. Uh, bem, é, eu gostaria muito de agradecer ao Universo por me ter me, me dado essa oportunidade de estar aqui, de ter feito essa pesquisa, de ter tido a, essa banca. É, enfim, eu gostaria muito de agradecer ao Universo por essa oportunidade, que para mim é, me, me transformou, me transformou, não só enquanto acadêmica, mas enquanto pessoa, enquanto mulher, enfim, foi para mim um momento muito transformador, né, esse, esse mestrado. Eu gostaria de agradecer demais a essa banca. Muito obrigada, professora Rosa. Muito obrigada, professor André, por dedicar o seu tempo para ler esse trabalho. Esse era um momento que eu estava com muita ansiedade de ter, de ter esse retorno. Para mim, isso é muito importante. Então, eu estou muito feliz com, com o retorno, não só pelos elogios, mas também pelas críticas porque, como eu falei, para mim, a minha intenção é justamente que esse trabalho, ele não tá, ele tá acabado agora, mas eu, eu pretendo, assim, desenvolver mais ainda a, a minha pesquisa. É, gostaria de agradecer muito ao professor Manuel, é, professor, muito, muito obrigada mesmo por me receber, muito obrigada por fazer seus alunos se sentirem é, que a gente tem a capacidade de que esse espaço acadêmico também a gente pode estar nele, que a gente pode exercer a pesquisa, que a gente pode, que a gente pode crescer. Então, muito obrigada por acreditar na gente, muito obrigada por, por nos dar a, a oportunidade de estar aqui, neste momento, desenvolvendo pesquisa. Muito, muito, muito, muito obrigada. É, gostaria também de agradecer a todos os professores do programa, é, que são presentes nesse trabalho. Também gostaria de agradecer muito aos professores, a professora Eline, o professor Marés, lá na PUC Paraná, com quem eu cursei uma disciplina, assim como também gostaria de agradecer a professora Kátia Zaguire, ao professor Jorge, com quem eu também cursei uma outra disciplina na Universidade Federal do Paraná, e também gostaria de agradecer demais a professora Amanda com quem é, tive conversas e, e debates na, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. É, agradeço demais a minha família, ao, ao, ao meu pai, à minha mãe, é, professores, o que, o que os senhores leram, na verdade, é uma continuação do, de tudo que eles me ensinaram, desde cedo. Então, é, esse trabalho, vocês não estão só lendo a, apenas uma produção minha, mas é uma continuação da minha mãe e do meu pai, que foram os primeiros professores com relação às questões agrárias, foram eles. Então, é, gostaria de agradecer demais ao meu pai e minha mãe por, por me incentivarem, por acreditarem em mim, assim como agradeço toda a minha família, meu irmão Omar, a, as minhas avós, meu avô, a minha madrinha, as minhas tias, enfim, toda a minha família, meu companheiro, meu companheiro Marcos, gostaria de mais agradecer, e também quero agradecer aos meus colegas, né, aos, meus, aos meus amigos, é, gostaria de agradecer principalmente a Marília e a Milena, que estiveram comigo durante toda essa, essa caminhada, e também gostaria de agradecer também aos meus colegas, do grupo de conflitos socioambientais da UEMS, com quem eu aprendi demais, demais. Enfim, se eu esqueci alguém, por favor, me perdoe, mas a emoção é muito grande, e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo que eu consegui é, trilhar esse caminho, Fico, fui muito feliz, professor, em, em ter mudado o rumo da minha pesquisa, para mim, mim foi transformador, realmente foi transformador. Conhecer algo que eu não tinha tanta, tanta intimidade, nem, nem tanto conhecimento. Mas, assim, eu gostaria muito de novamente te agradecer por esse convite. Muito bem. Rosa, antes da gente iniciar, gostaria de deixar uma saudação, algum último comentário. Não? Tranquilo, professor André mandar um grande beijo e parabenizar a Joana mais uma vez, querida. parabéns, Mestra Joana, agora, que maravilha. Tá certo. Então, às 20 horas... E... So, professor, com... professor, desculpa, Por... eu também Por... gostaria de agradecer muito a coordenação do PPGDA, claro. a professora Maíra Cristina e professor Rabab pelo acolhimento, pelo acolhimento humano, dentro da academia. Muito obrigada. Certamente, a professora Cristina teve aqui alguns momentos com a gente, é e certamente também uma pessoa que contribui não só com essa pesquisa, mas com a manutenção e com o avanço aqui do nosso programa de pós-graduação. Bom, às 21 horas e 29 minutos, né, que eu já estava errando o fuso horário, virtualmente estamos em Goiás, não né, no Mato Grosso do Sul, então às 21 horas e 30 minutos, melhor dizendo, eu declaro encerradas as atividades dessa banca, e deixo um grande abraço para todas e todas. novamente, nossos agradecimentos e seguimos aí nessa caminhada. Um grande abraço, pessoal. Tchau, obrigada.